Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vou trazer aqui uma mensagem para gêmeos, então vamos lá. Portões do céu, vamos complementar. E também uma mensagem do oráculo. Gêmeos vem tomando consciência, observando mais de que o plano que executava ou a ordem que seguia estava mexendo muito com você, trazendo muitos desconfortos emocionais, porque você ficou mais analítico, quanto ao que vem recebendo de tudo e de todos. É como se você viesse despertando a consciência, abrindo os portões do céu, lidando com cascas e mais cascas de situações que passou e você achava que já estava ok. Mas com o impulso da vida, de seguir em frente, de mudar, de avançar mais, você está diante de cada ferimento, passando aí o remédio certo para receber a cura definitiva. E isso não é fácil, mas extremamente necessário. E isso te faz uma pessoa mais verdadeira e transparente com você mesma. Porque agora você tem as verdades que libertam. Então, uma pausa se faz presente. Porque é um processo interno e solitário acontecendo. Que não envolve estar junto das mesmas pessoas dos mesmos lugares ou situações. E isso traz essa sensação de introspecção ou análise forte do que oferecem para você. Dragões, destrua todos eles? Ou seja, é o momento de continuar nessa pegada de limpar caminhos com a sua espada, destruindo os dragões que são mais de dentro do que de fora, porque quanto mais você for se elevando, muitas sombras ficam para trás, e o que for do outro fica com o outro. Porque você está consciente de quem é, da sua verdade, do que você quer e bye bye para as limitações, tá bom? Gratidão.